Comece bem e faça a Web of Science trabalhar para você. Mantenha-se em dia com alertas, armazene resultados de pesquisa, conecte-se ao EndNote Online, crie e gerencie seu perfil de pesquisador e acesse a Web of Science de qualquer lugar criando a sua conta. Clique em Registre-se para iniciar. Informe seu e-mail para receber a verificação para validar o seu registro. Você receberá a confirmação de que foi registrado com sucesso. Agora que você já tem seu registro, comece a aproveitar todas as ferramentas que podem economizar seu tempo e ajudar a gerenciar seu fluxo de trabalho. Crie um perfil de pesquisador para mostrar, gerenciar e promover sua produção acadêmica. Adicione publicações, atividades de revisões verificadas e trabalhos como editor. Também você poderá sincronizar com a sua conta Orcid e gerenciar os dois perfis em um único local. Compartilhe a URL do seu perfil para promover o seu trabalho. Salve suas pesquisas e crie alertas por e-mail que ajudam você a se manter atualizado. Você também pode adicionar os seus resultados a uma lista marcada e retornar a esses dados mais tarde. Como pode também adicioná-los a uma biblioteca online do EndNote que está acessível aqui. Se você estiver fora da sua instituição e precisar fazer acesso ao Web of Science, esta conta vai permitir que você faça um acesso de roaming por seis meses, utilizando o link webofscience.com. Basta que você insira os seus dados de login. Mas lembre-se, você vai precisar fazer login na rede da instituição pelo menos duas vezes por ano para nos informar que ainda é afiliado a ela. Há muitas razões para criar uma conta e fazer a Web of Science trabalhar para você.